Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula Gabaritando o Raciocínio Lógico no concurso do INSS 2022 Eu sou o professor Renato Oliveira E nesse momento você deve estar pensando assim Mas será que isso é possível? Mas isso é possível, galera? Totalmente possível Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de raciocínio lógico, falando pronto ou pronta para gabaritar e passar na prova do INSS. E aqui está a tríade do método MPP. O que é método MPP? Primeiro, o que é método MPP? É o nosso método de ensino, método matemática para passar MPP. E por que tríade? Porque são três técnicas que regem. Essas três técnicas fazem você interpretar, saber, saber interpretar, saber resolver e ter muita prática para chegar na hora da prova afiada ou afiado e gabaritar a prova de raciocínio no Enem. E olha só, isso vai ser um grande diferencial. Por quê? Se você reparar, de repente até você mesmo está na manada. A manada está toda vindo para cá fazendo o quê? Estudando previdenciárias, outras matérias. E isso não está errado, tem que estudar. Mas se você quer se destacar no meio da multidão, até porque menos de 1% dos candidatos que prestam um concurso realmente passam, consegue garantir a sua vaga, então, ó, você tem que fazer o quê? Focar no RLM também. Porque essa galera não vai focar, a manada não foca. Se você sair da manada, você vai passar à frente. Imagina, você gabaritando a prova de RLM do NSS, vai ficar na frente de muita gente, que provavelmente SESP, Banca Sebrae, SESP, vai deixar em branco. Ou seja, você vai ganhar esses pontos, beleza? E ó, como é que funciona a tríade do método MPP? Deixa eu passar aqui. porque eu tô te falando isso? Porque a aula vai ser toda pautada nisso, tá? A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. E por que o nome é método dos 50? Cara... Uma vez que você interpreta o problema, você já tem no mínimo 50% da questão na sua mão. Ah, beleza, Renato. Aprendi a interpretar. E agora, o que, que eu faço? Ó, o próximo passo é resolver. Por isso que nós temos a nossa segunda técnica, que é a técnica R. E o que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende, além de resolver, a maneira correta de estudar. Não é pegar uma prova, sair resolvendo e ficando desesperado. Todo um processo, né? E nós carinhosamente, carinhosamente falamos. Igual na vida. engatinhar, andar e correr. É exatamente assim. Ah, beleza. Aprendi a interpretar. Aprendi a resolver. Cara, mas como é que na prova eu vou identificar ali o que a questão está pedindo? Aí entra a terceira técnica, né? Porque na prova vem misturada, gente. O seu ensino no nosso método é em blocos. Você vai estar estudando negação, por exemplo, vai estudar só negação. Na prova vai vir tudo misturado. Como é que a gente faz isso? A gente faz a partir da terceira técnica, que é a técnica 20-80, que é a prática. <cười> Perdão. O que quer dizer técnica 20-80? Cara, o nosso método, nós ficamos 20% do tempo na teoria, dando a teoria necessária para você, e 80% no exercício. Porque a teoria, ela, na matemática e no RLM, ela pode ser aprofundada no exercício. Daí, você sai da manada, você sai da manada e destrava a sua aprovação. Porque, com certeza, o RLM, o raciocínio lógico, está deixando você de fora por conta disso. né? E agora, você deve estar tá pensando, ai, ah, meu Deus, mas como é que é isso na prática? Ó, e, provavelmente, pensando, como interpretar raciocínio lógico no NSS. Cara, muito simples. Basta usar o método de 50. Se você usa o método de 50, você interpreta. Ah, duvido. Vamos lá. Olha uma questão aí de 2022, da Petrobras. Pega essa questão. A partir de agora, sempre que você for resolver, você vai usar o método de 50. Por quê? Hoje, como você faz? Você está estudando no método tradicional, que é o um jeito errado de ensinar. O que, que você faz? Você vem aqui ó, e lê. Acerca de lógica matemática julgou o seguir. A frase, saia daqui, é uma proposição simples. Ai, meu Deus, eu não sei nem o que é proposição simples. Eu lembro que o professor falou, mas eu não treinei, e aí eu não consigo resolver. Vou deixar em branco. E aí, o aluno do MPP vai passar a sua vez. Nosso aluno do grupo de 5% vai passar a sua vez. porque Ele sabe isso. Por quê? Porque ele tem técnica. Olha a de grande diferença. A vida inteira tu fez desse jeito, né? Vamos passar, mudar isso. Ó, sempre que você for começar a resolver uma questão, eita, você vai usar... O método dos 50, tá bom? O método dos 50. O que, que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Vamos lá? Ó, outro bisu fortíssimo para Sebrae, a Vai direto no item, ó. A frase, saia daqui, é uma proposição simples. Ele tá falando que essa frase é uma proposição simples. Opa, o problema tá falando de quê? Propo... Eita, tá aqui? O problema está falando de quê? Está falando de proposição simples. Acabou. O problema está falando de proposição simples. Acabou. Aprendi, interpretei. Agora, como faz para resolver, Renato? Como resolver raciocínio lógico no NSS? Basta usar a técnica R. Então, vamos lá. A gente já sublinhou isso aqui. Ó. A gente já viu o método dos 50 na prática. Né? 50 a gente já viu que o problema era de quê? Proposição simples, né? Deixa eu botar aqui de novo. O problema era de proposição simples, beleza? Aí eu sublinhei aqui e é uma proposição simples. Show de bola? Foi isso que eu sublinhei, né? É uma proposição simples. Agora, técnica R vai me mostrar o que eu devo fazer para resolver Ai, meu Deus, Renato, o que eu devo fazer para resolver, Renato? Galera, falou de proposições simples, nós usamos a definição. Definição, né? A definição. E de cara, sempre que for uma proposição simples, galera, você já procura <coughs> aquilo que não é. Mas como assim o que não é? A gente sempre ensina isso. Não é proposição. Tem algumas coisas que não são proposições, né? Não é proposição, tá? Opa, tá falhando. Não é proposição. O que, que não é proposição? Exclamativa. Declaração exclamativa. Interrogativa. Tá? Isso não é proposição. Interrogativa. Tá? Vai ter ó, sentenças abertas. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Sentenças abertas verbos no imperativo tá frase que tem verbo no imperativo essas não são não é, e tudo isso não é proposição então de cara aqui, olha que lindo ó, aqui tem uma exclamação se tem uma exclamação é proposição, galera? não, então o item tá errado, acabou simples assim, resolvi sem me estressar, viu? você sempre ataca primeiro que não é proposição, depois se não bateu em nada disso, aí você usa a definição de proposição que diz que é uma declaração afirmativa ou negativa, de sentido completo, que ou é verdadeira ou é falsa. E é composto por um sujeito e um predicado. Acabou. Simples assim. Matou. Viu? Tendo um método, você consegue? Bora lá fazer mais, né? Vamos fazer mais. Vamos lá. Ah, é importante. Baixe o material da aula para você acompanhar, tá bom? E se você está curtindo e não está inscrito ainda no nosso canal, pô, não perde tempo, cara. Já... Clica aqui em inscrever-se e depois no sininho para ativar as notificações e sempre que tiver um vídeo você vai vir aqui nos assistir. Beleza? Vai ser um prazer te ajudar nessa caminhada e fica comigo até o final, que eu tenho um convite para te fazer para um. Eu tenho um convite de um evento que nós vamos fazer para o INSS. Tá bom? Fica até o final. Quem ficar até o final, eu vou convidar. Vamos lá, mais uma. e 50. O que é, que é o e 50? Sublinhar para interpretar. Bora lá, sublinhar para interpretar. Ó. O número de linhas. Da tabela verdade associada à proposição P é inferior a 10. Ó, ele está falando que o número de linhas dessa tabela verdade é inferior a 10. Você, ai meu Deus, que é a proposição P? Vamos lá? Proposição P está aqui. Ó. Ó, primeira coisa, já sei que o problema está falando de número de linhas da tabela. Ah, mas eu nunca vi isso. Calma. Já interpretei. Número de linhas da tabela. Agora a técnica R, família. O que, que a técnica R me diz? A técnica R me diz que, para achar o número de linhas da tabela, eu devo fazer 2 elevado a N. Onde N é a quantidade de proposições simples. São frases diferentes ou letras diferentes, tá bom? Aí vamos lá. Como nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos um novo nicho de mercado, entramos em falência. Galera, tem uma grande situação aqui. Existem cinco conectivos que a gente tem que saber. E ou... Ou, ou, se então, e sem é somente ser, E tem a negação que nós chamamos de modificador, tá? O C, então, ele sempre, o nome dele é condicional, porque ele passa a ideia de condição. E às vezes ele vem escondido, especialmente CESP. O coma aqui, ele dá a ideia de condição. Então, esse é o C, tá? Então, essa declaração é, se nossas reservas de matéria-prima se esgotaram e não encontramos o um novo nicho de mercado, então... Entramos em falência, beleza? Esse é o conectivo. Agora eu tenho que vir, para achar o número de linhas, eu tenho que ver quantas proposições eu tenho. Proposição, ó, aqui eu tenho, ó, nossas reservas de matéria-prima se esgotaram. Uma, vou botar cada uma com uma cor. Não encontramos o um novo nicho de mercado. Duas, né? Então já vou botando. Duas. E agora, entramos em falência. Três. Então, quantas proposições eu tenho? Eu tenho três proposições. Se eu tenho três proposições, quantas linhas eu vou ter? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, galera, é 2 vezes 2 vezes 2, que dão 8 linhas, tá bom? 8 linhas, tá aí. 8 linhas é a minha resposta. Qual é o meu gabarito aí? o gabarito? Está certo ou está errado? Ele falou que é inferior a 10. Sim, é inferior. Então, o item está certo, beleza? Nosso item está certo. Show de bola? Zero traumeta aí, família. Tudo lindo? Bora lá seguir fazendo mais. Bora fazer mais. Vamos lá, ó. ó mais uma usando o método dos 50. Sim, bora usar e abusar desse método maravilhoso para a gente interpretar. Bora lá. Ó, suponha que a afirmação Carlos pagará o imposto ou Ana não comprará a casa seja falsa. Nesse caso, é correto concluir que Ana... Comprará a casa. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Galera, ele me deu uma proposição com ou e falou que ela é falsa. O problema está usando tabela verdade. Isso é o que o método tradicional te fala. Não é a tabela verdade. É a tabuada lógica. Tá? A tabela verdade é um resultado que você encontra através da tabuada lógica. Muito, Com certeza tu assistiu uma aula que o professor falou assim para você. Nem é culpa dele. Isso é o método tradicional. Ah, você precisa decorar a tabela verdade. Não, a gente faz entrar a gente faz entrar na sua mente a tabuada lógica, de tal forma que tu pode ficar um bom tempo sem estudar e consegue lembrar. Por quê? Porque aqui você tem um método, muita prática. Só para você ter ideia, nosso curso do INSS, nosso curso de raciocínio lógico para o INSS completo, nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo, vídeo com vocês tá? Então assim, é muita coisa tu vai aprender ou aprender. Agora vamos lá. Técnica R, o que que me diz? Técnica R. Pô, a técnica R me diz que eu vou ter que usar a tabuada do ou, tá? Vamos lá, tabuada do ou. Vou ter que usar a tabuada do ou. Beleza? E como é a tabuada do ou, galera? Tabuada lógica do ou. Cada conectivo tem uma tabuada lógica. Tabuada lógica do ou diz o que para gente, galera. Tabuada lógica do tá falhando aqui, tá dando algum erro. Mas vamos, vamos que vamos. Tabuada lógica do ou diz o que para gente, galera. Que tudo é F da F, ou seja, o ou só é falso quando tem tudo falso. Repete em casa. O ou só é falso quando tem tudo falso. Caso contrário, ele é verdadeiro. Então, repete casa, o ouço é falso quando tem tudo falso. Beleza? Então, vamos lá, vamos resolver. Ele falou que esse ou, ele é falso. Cara, para esse ou ser falso, o da frente é falso e o de trás é falso. Simples assim. Só tem um caso para o ou falso. Da frente sendo falso, o de trás sendo falso. Beleza? Aí ele fala, nesse caso, é correto concluir que Ana comprará a casa. Vamos ver o que a gente conclui ó. Tá, vamos ver só, Ana. Aqui está escrito o quê? Ana não comprará a casa. Isso é falso. Logo, qual é a verdade? Ana... Qual é a verdade? Ana... Comprará a casa. Ana comprará a casa. Opa! Logo, é correto concluir que Ana comprará a casa. Sim, é correto. Então, o item está o quê, galera? Certo. Show de bola? Maravilha. E tem um grande bizu para quem se, se enrola todo na hora de ver se está certo ou está errado, que eu vou dar no evento, esse bisu eu vou dar para você no evento que eu já vou falar com você para o INSS. Vamos fazer mais, vamos lá. Ó. Mais uma. Método 250. Você tem medo de SESP? Não precisa ter medo de SESP. Inclusive, nós temos um livro, o nosso livro... É específico de SESP, é raciocínio lógico e matemático para concurso SESP-NB. Foi um livro que nós lançamos e, inclusive, foi indicado pela revista Exame como um dos dez livros de raciocínio lógico que todo concurseiro tem que ler. Vamos lá, então confia no pai. <risos> Ó, Meldo e vamos lá no que ele quer falar. A negação da proposição Q pode ser corretamente expressa por não há evidência, mas a crime. Então, é negação. Só que eu tenho que ver quem é a proposição que, tá? Eu já sei que é negação, só que eu preciso saber negação de quem, né? Negação de quem? Então, vamos lá. Considerando que P e Q sejam respectivamente as proposições, a ausência de evidência de um crime não é evidência da ausência, isso é P. E a Q? Opa, aqui que me interessa. Se não há evidência, ó, não tem aqui, coloco então. Então, não há crime. Julguei a seguir. Então, vamos lá. Ele quer a negação da proposição Q, ele quer a negação daquilo. Então, na real é negação de quem? do centão ele está pedindo na real a negação do centão, é isso que ele está pedindo negação do centão, show? aí a técnica R me diz o que? para negar o C, então galera, a gente usa o que? o mané imagina, o que é o mané? vou botar aqui, ó mané O mané mané Mané. O que, que é o mané, Renato? Vamos lá. Aqui é mantém e nega. Mantém e nega. A coisa mais importante, quando tu nega o centão, ele vira E. Show? Beleza. Então, quando ele diz, se não há evidência, então não há crime, como é que fica a negação disso? Primeira coisa, tirar o centão e meter o E aqui. Agora, usar o mané. Mantém e nega. Ó, mantém, não há evidência, vai ficar não há evidência né? não há evidência e, ó, não há crime tem que negar, vai ficar há crime, beleza? não há evidência, deixa eu apagar isso aqui que tá uma zona, né? não há evidência e há crime essa é a negação, agora vamos ver o que ele escreveu não há evidência mas há crime, galera anota aí Césped adora fazer isso. O mais, família, é o E. O mais é o E. Então, tá certo? Sim, sim, tá certo. Tá certo. Show? Tá certíssimo. Maravilha? Tá certo. É a mesma coisa, só que ele botou o mais. E você não vai errar isso. Show de bola? Vamos fazer mais. Vamos lá, ó. Método 250. Tá vendo como é possível? Desde que tenha o um método. Vamos lá. A proposição Se Paulo está mentindo Então Maria não está mentindo É equivalente A proposição Se Maria está mentindo Então Paulo não está mentindo Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso Renato? Primeira coisa O problema é de Equivalência O problema é de equivalência Primeira coisa, problema é de equivalência Show de bola? Segunda coisa, técnica R que eu tenho que usar. O que, que é a técnica R, galera? A técnica R me diz o que? Equivalência para a CESP são três situações, tá? Primeira situação, reescritura de frase. O que, que é reescritura de frase? Ele pegar a frase e escrever ela de uma outra forma. Como nós vimos o como naquela situação, eles fazem isso. Segunda, aí entram as duas. Aí agora vem as duas equivalências. Equivalência 1, nega tudo e inverte. A contrapositiva é chamada também. Equivalência 2 é o Neymar. Como eu vou saber qual usar? Eu já sei que é equivalência. No CESP fica mais nítido. Porque aqui, ó. C então, sem então. Opa! Equivalência que relaciona o C então é equivalência 1. Então esse problema é equivalência 1. O que, que é equivalência 1? Nega tudo e inverte. Você vai negar tudo e vai inverter. Nega tudo e inverte. Então, vamos ver se ele fez isso. Ó. Ó, nega tudo e inverteu. Maria não está mentindo. Aqui na frente está Maria está mentindo. Certo. E aqui atrás? Paulo está mentindo. Aqui está Paulo não está mentindo. Opa! Ele negou tudo e inverteu. Logo, nosso item está o quê, família? Certo. Nosso item está certo. Certíssimo nosso item. Zero trauma. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. certíssimo. Beleza? E se você quer ter o mesmo resultado que a Roseli, que é aluna do grupo dos 5%, ela é aluna do curso 3 de MPP, olha o que aconteceu com ela. No dia 1 de maio, passei no concurso da Prefeitura de Canoas e agradecer os melhores professores de raciocínio. De 5, acertei 4. E com certeza passou na frente de milhares de pessoas. Joseli vai vir ao MPPcast, que é o podcast do Matemática para passar, contar a sua história. A gente vai entrar em contato com você para ver vir aqui contar a sua história e inspirar mais pessoas. Inclusive, eu tenho, chegou a hora do convite. Qual é o convite? No dia 27 de setembro de 2022, vai acontecer a imersão RLM NSS. O que é imersão? Cara, vai ser uma aula ao vivo, sem gravação, onde eu vou te mostrar técnicas daqueles assuntos que mais caem no concurso do INSS e você vai ter uma oportunidade única para ver para o grupo dos 5%. Só quem tiver lá vai saber. Mas olha só, essa aula ela é ao vivo e sem gravação. Só vai ter acesso quem tiver cadastrado, quem se inscrever. Então, o que, é que você vai fazer para se inscrever? Aqui embaixo tem o link, clica o Júnior está botando agora no chat, se tu está aqui nessa estreia. O Júnior está botando agora no chat, entra no grupo, entra no grupo do WhatsApp. Você vai ver, vai cair numa página, você deixa seu e-mail, depois você vai ter a opção de entrar no grupo do WhatsApp. Você vai cair numa página, deixa seu e-mail, cadastrar-se, e aí vai cair numa página onde você vai poder entrar no grupo do WhatsApp. Por que entrar no grupo do WhatsApp? Porque essa imersão você vai ter um material em PDF, você vai receber o resumo da aula com todas as anotações, então não perca tempo. Entre agora, cadastre-se agora e entre no grupo, que nós vamos avisar tudo. O grupo é silenciado, a gente manda mensagens para avisar você. Já bota no teu despertador do celular, 27 de setembro, às 8 horas, ao vivo. E ó, já imaginou passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de RLM? Isso é totalmente possível e você vai ver. Dentro da imersão, beleza? Vamos fazer mais de duas horas de aula. Conteúdo intenso para você ver que é totalmente possível desde que tenha um método. Show de bola? E no final, nós vamos dar uma condição imperdível para quem quiser adquirir. Entrar no grupo por 5% no nosso curso para Coisa que a gente nunca fez e nunca faz. Beleza? Então não perde tempo. Cadastre-se aí e eu tô te aguardando. Pessoal, Ó, curtiu essa aula? Se tu curtiu, já deixa o teu like aí, cara. Eu vou ficar amarradão de saber... Porque você dando o seu like, o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom pra você e vai recomendar pra mais pessoas. Vamos espalhar o bem. Deixa aí nos comentários se tu viu, que, se tu evoluiu aí com o método. Bota aí, eu vou ficar amarradão de ler. E ó, cadastre-se na inscreva-se na Imersão, RLMNSS, 27 de setembro, às 8 horas ao vivo, somente online, ao vivo. E ela é 100% gratuita e online pra quem tiver ao vivo, tá? Depois não tem como assistir. Tamo junto, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Até! A imersão. Valeu!